E aí, Clanchadão aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Inmost Saiu a demo do In-Most. Ele é um puzzle de plataforma para Nintendo Switch e agora para PC. Saiu somente a demo porque o jogo não sai. Então a gente vai jogar a demo. Não, não saiu Cuphead, não saiu Silk Song, não saiu Inmost Então vamos jogar a demo que é o que resta. A gente vai de novo o jogo. Começa com o um menininho aí. Com... Os vizinhos fazendo uma bagunça. de externo, né? E choradeira. A porta está trancada. Lá de fora é uma chuva estranha. Vai pegar o banquinho. Vamos aqui com o banquinho. Vamos os livros, mas não tem problema. vai pesar uma tonelada, isso aí. viram umas sombras esquisitas. Vamos lá. O jogo ele tem uma pegada igual ao do Distraint, a gente já jogou também. Muito tempo atrás. É o tipo de jogo que eu gosto. gosto bastante. Mas a gente quer uma boa altura, hein? Oi? É? Já saiu mancando. A porta tá fechada. Tem tipo uma luz que acontece se a luz pegar a gente. Tá, começa de novo. Não abrindo tudo. Nossa, tem tipo uma.. Um negócio vindo do... pelas laterais. Pegando fogo, parece até lava. É estranha tudo bem Que agora parece que é bem mais adulto Tem uns espinhos, precisa de uma foice parece É nada muito traumático Pegamos a foice subimos aqui, tem uma criatura muito estranha Estou escondida aqui, sou muito boa em me esconder Ninguém conseguiu me achar por anos Ou será que todos foram embora? Agora fiquei triste Ajudei meu irmão a se esconder atrás das casas Não procure por ele, por favor Foi difícil, mas alguém tinha de fazê-lo Aquela lanterna ali do lado de fora. Interessado. Ligar lá. Parece que não dá pra fazer. Opa! Dando uma faca. Nossa. A gente volta aqui depois. Então. Eu acho que essas luzes devem ser o save, né? meio melancólico Vamos mais um fragmento de alguma coisa O que é isso? Parece um curvo? Deixei minha chave cair no poço, papai vai me castigar Por que você fez isso? Por que me empurrou? Por que isso está acontecendo? Chorando. Bom, foi meio sem querer, né? Olha tem. Tá isso já é meio estranho. Precisamos da chave. É um negócio ali. Vamos oh! em cima de uma. Carriola Que está fechado o caminho Eita Vamos acertar isso aí ó. <risos> <risos> Ué A gente não alcança ali. E tem um buraco, dá uma olhada. Uma casa dentro de um container. Tá. <risos> é meio estranho, é meio estranho. Tudo bem. Você se lembra? Agora a gente tá velhinha. Você se lembra a história sobre as flores? Achei que era uma boa história. Pensei com certeza tem um final feliz. Me enganei. Uma história sobre dor. Vou contar a você. Vou contar a você mais uma vez. As terras estavam mortas, destruídas e desavastadas, só o que podia ouvir era o sussurro das cinzas. Então um dia um estranho chegou, ele tinha uma centelha na mão. O estranho abriu sua mão e a centelha se libertou, a luz voltou. Mas a dor foi o preço dessa luz. O ar se encheu de gritos. Olá. O tempo passou e os gritos silenciaram. A dor se tornou uma amiga próxima. Alguns desapareceram desta terra. Não se sabe se fugiram para longe ou se foram levados pela dor. Alguns desapareceram, mas outros ficaram, e a terra é ouvida novamente. Castelos se ergueram rumo ao céu e caíram em ruínas. Tem um gatinhos ali embaixo. O tempo apagou os seus vestígios. Depois se passaram, o guardião da centelha vigiava essa terra, absorvendo a dor de seu povo. Mas as pessoas continuaram vivendo, e elas cultivaram flores. Também esse jogo está tentando me assustar. O cara já tá ofegante aí. Ó. Mais um fragmentozinho Ali tem uma picaretinha A gente atira isso aqui na parede e... Deve funcionar E não funcionou E não temos mais flechas A movimentação é meio... meio sensível, tem que ter cuidado aí com as... Quebrou, você precisa de outro puxador Tá bom Eu preciso muito sair. Parece um gato Cada lugar que vai precisa de um item diferente A gente lê o livro Quero sair, tá bom, tá bom? Onde nós estamos, as cores são um pouco complicadas E conseguimos passar Mandamos uma caixa de flecha lá para baixo Agora a gente consegue Abrir esse bagulho aqui Quem sabe mais umas flechas resolvam Tem aparentemente infinitas flechas e... Estamos procurando alguns secretos Usar picaretinha Pra cá, vamos abrir a parede Um jogo de exploração, né? Com certeza vai ficando mais e mais legal conforme passa tá. Tenta a de costa, deu certo parece muito prudente o que esse cara está fazendo, mas tá bom Já revelou mais um lugar para usar a picareta O negócio não estava muito seguro mesmo. Tipo uma pedra no meio do caminho, tem que quebrar. A música é bem melancólica. Aí, uh, foi muito quase. Ah, tem um negócio aqui também. Deu tudo certo O menino sumiu no poço e eu não achei a... Ah, eu achei a chave, eu achei sim eu a chave aqui ó. Pega a alavanca E desce Eu acho que a gente está indo bem. Você abriu a grade, sim. Dá uma olhada aqui que eu preciso de outra coisa. Eu não achei esse item. Ô oh, louco! Como você pôde? Eu não entendo. Que grosseria. Ou foi sem. Eu só queria conversar com ele. Hum. Tem um cara andando ali ó. tá se mexendo hum. Não tá com uma cara boa isso é, Definitivamente vai dar ruim Corre, corre, corre Bom, ainda bem que eu empurrei o um menininho Essa hora eu gostaria morto a minha nossa O que, que será que salvou? Não salvou esse momento Bom, morreu Vamos voltar a explorar Porque tinha coisas aqui Ó oh. Vamos ver como é que tá aquele menininho. Meio gato. Aquela coisa. O que tem aquela coisa? Se eu estivesse ali, mas você. Ah. Preciso ficar sozinho. Eu, sem querer, salvar a vida do bicho. Eu sem querer empurrei ele, sem querer salvar Tá bom, né? Vamos tentar relar aqui no dedo dele, ver o que acontece. Opa, opa, opa. Eu não sei se ele está puxando. A luz da centelha era feia e... era fria e seu preço... terrível Control. E. Muitos serviram o guardião por medo, o guardião sempre silencioso, só olhava Ele Tá está jogando com um assassino parece. Toma suas gosmas. Tomamos dano, mas não morremos O cara que é mais, mais bruto Bem mais bruto Oh! Demo de ibra, hein? Esse lugar parece o castelo que a gente tava agora mesmo um pouquinho de dano, não tem problema Bem louco esse jogo, hein? Outros serviram o guardião por ganância, esperando uma recompensa por seu serviço A gosma engolindo um rato Percorreram a terra e repanhavam a dor olhou e assim a dor se multiplicava. E seus corações enegreciam escureciam, né? Acabou a demo, hein? Muito bom.